É. Banco público pra cá, quando para é pra lá, Porto pra lá, o Brasil tá pagando, por causa dos mimos dos filhinhos do presidente, 200 bilhões de reais em cargos públicos e estatais e etc e tal. Então, é, é, é. ó quanto custa os três patetas, Mas tá, gente? Mas acho que não é nem só a questão do, do dinheiro, na verdade, na minha visão. É a questão de toda a lógica política que o Bolsonaro tem que aplicar, porque ele é refém. Ele é refém do sistema. É. Não, refém do sistema não, ele é refém dos filhos. Mas o... Do sistema, não. A gente conseguiu tocar no primeiro ano e eu, e eu consegui tocar com todo mundo ali tá. sem fazer essa palhaçada que eles estão fazendo. É que, os, como os filhos eles estão. Eu digo sistema, no caso, os filhos eles são corruptos, né? Aparentemente, né? É. Então, ele não tem como... É, como é que é? Tem que usar a palavra certa aí. Supostamente. Supostamente. Não, ladrão. Flávio né? é ladrão. Não, ladrão. Flávia é ladrão. Então, ladrão. Supostamente, ladrão. eles são ladrões. Esses caras esse cara ainda não te processaram, não, Jais? Mas, mas eu sei o que eles fizeram no verão passado. Então, Entendi. melhor, melhor não processar, amor. <risos> melhor não processar, amor. <risos> <risos> né, neném? Mas e aí, é. só pra eu claro. aí. É. Aí...